tudo bom pessoal hoje trânsito absurdo aqui indo para downtown mas tá super congestionado e eu vou batendo um papo aqui com vocês porque ontem nós estávamos conversando dentro do escritório nós tivemos desde o começo do ano desde o final do ano passado na verdade até agora nós tivemos alguns casos aí eu diria para vocês mais do que o normal processos de reaplicação de pessoas que vieram ou fizeram o processo sozinho ou, ou vieram de outros escritórios e pediram para gente reaplicar o processo deles em razão da negativa que tiveram e aí analisando esses esses processos a gente vê uma coisa em comum e eu queria conversar isso aqui com vocês toda vez que eu começo um curso de pós-graduação ou mestrado eu como professor na primeira semana eu falo para os alunos dentro das das, das das matérias básicas né eu eu tento sempre quem já fez reunião comigo sabe disso eu tento trazer através de brincadeiras e formas simples das pessoas entenderem eu tento explicar como que realmente a coisa funciona e eu uso sempre o exemplo logo na primeira semana eu falo para os meus alunos da teoria do ovo e da galinha então você tem que tomar muito cuidado com essa teoria porque ela por mais simples que ela possa parecer ela pode travar o processo e eu vou explicar isso para você. E essa foi a principal razão dessas negativas, dessas pessoas que vieram nos procurar para a gente reaplicar os processos. E é uma coisa super simples, então prestem atenção nisso, tá? Vamos imaginar uma situação na qual um médico, vamos pegar uma profissão qualquer, um médico, ele resolva vir para os Estados Unidos e ele resolva colocar no business plan dele que ele vai atuar como médico ele é um super médico tá ele é um super médico no Brasil e ele vai atuar aqui nos Estados Unidos como médico também bacana vai mudar a situação dele vai mudar o conhecimento dele na minha concepção não né mas é, ele, ele vai continuar com a graduação dele perfeita ele vai ter 30 anos de experiência clinicando atendendo fazendo cirurgias ele é um super médico Imaginem dessa forma tá ele é um super médico conhecido é, internacionalmente o cara é top ele vai operar as mesmas pessoas no, nos Estados Unidos vai não vai mudar a fisiologia a questão do, dos órgãos o, o, o procedimento e tudo mais não vai mudar por ele sair de um continente e ir para outro continente que mesmo que ele fosse para a África né apesar de Brasil Estados Unidos estarem nas Américas mas imagina que ele fosse para outro continente fosse para África fosse para Ásia pra qualquer lugar não vai mudar o ser humano o, o, a forma de operação ela não vai mudar porque os órgãos vão estar no mesmo lugar os procedimentos equipamento e tudo mais tá mas esse profissional ele resolve vir para fazer a mesma coisa mas aqui ele vai precisar de uma licença específica ele vai precisar fazer a residência de novo e tudo mais se ele vier para clinicar, se ele vier para outra atividade não precisa, mas se ele vier para clinicar, atender e fazer cirurgia ele vai precisar fazer todos os procedimentos da, do conselho regional para poder fazer, ter a licença dele como médico nos Estados Unidos isso demora muito tempo, tá? mas vamos imaginar num processo de EB2 esse profissional super qualificado graduado 30 anos de experiência ele vai olhar ali todos os requisitos da INA que é Immigration and Nationality Act ele vai olhar todos esses requisitos ali e vai preencher a maioria se não todos eles da INA são os requisitos objetivos tá porém se ele vai vir por conta própria sem uma oferta de emprego ele vai entrar pela danazar que é a legislação que vai regulamentar o interesse nacional entre aspas eu já expliquei aqui para vocês que na verdade ele não é nacional mas vamos entender que seja nacional então ele vai ter que olhar lá quais são os requisitos e ele vai dizer olha eu vou ser um mega cirurgião que eu já atendo muita gente no mundo inteiro e eu sou super conhecido e eu vou fazer a mesma coisa eu vou trazer a cura para todos os males Tá? top mesmo profissional e eu quero que vocês imaginem que seja realmente alguém muito top aí ele coloca ali no business plan dele que o processo o agente de imigração primeiro as pessoas se esquecem que nem sempre o agente de imigração ele tem conhecimento técnico específico daquele determinado tipo de profissão então as pessoas e às vezes até os advogados também gostam de escrever terminologias muito técnicas para descrever o quão bom é aquela pessoa o quão boa é aquela pessoa aquele profissional é, mas ele se esquece que o agente que tá ali do outro lado ele não fala a mesma língua ele não é médico ele não vai entender algumas coisas então o erro um é não saber se comunicar direito não saber se expressar fazer com que a pessoa que está do outro lado compreenda o que você quer dizer erro dois você diz que você vai colocar um você vai esse médico ele vai chegar em sei lá Flórida Orlando tá quer ficar perto do Mickey ele quer fazer cirurgias ali? ou a gente vai olhar todos os requisitos formais passou Nossa todos da INA ele tem todos os requisitos está aprovado a parte objetiva vamos para a parte subjetiva eu já expliquei aqui também num vídeo para você se você não acompanhou vai assistir esse nosso vídeo onde eu falei EB2 é uma coisa NW é outra coisa, tá? Quando você olha ali, a primeira coisa que o, o agente vai falar, vai falar assim, ué, mas esse cara é muito top, esse cara é muito bom, poxa, bacana, vou aprovar esse processo. Mas peraí, tá? é, ele esqueceu de juntar a licença dele aqui nos Estados Unidos. Então eu vou mandar uma RFE dizendo, olha, ô, doutor, o so, senhor so é top, tá tudo aqui, só falta a sua licença para exercer a medicina nos Estados Unidos me manda isso seu processo está aprovado e aí você vai receber a CRFM vai falar caramba só preciso tirar a licença vou lá vou lá no conselho vou lá pedir minha licença aí você chega lá imagina que você é um médico mega top plus tá vou premiado reconhecido internacionalmente você chega lá no conselho aí você pede a sua inscrição e eles vão dizer para você doutor você é tão bom tão bom tão bom tão bom tão bom tão top não vai precisar fazer a residência. Não vai. Eu, eu garanto professor, o senhor não precisa mais fazer residência. Faz o seguinte, senta aqui, responde essas 50 perguntas aqui. Se o senhor passar nessa prova aqui, o senhor tá aprovado. Aí você, médico top, vai lá, preencha 50... Tudo isso é hipotético, tá? Não, não vão imaginar que é assim que acontece mas eu tô levando ao extremo para vocês entenderem o que eu quero dizer aí você vai lá preenche médico top preenche as 50 certas 50 questões e aí você chama tanta atenção dentro do conselho de medicina que o presidente do conselho desce lá fala assim doutor o senhor é muito bom eu vou fazer o seguinte eu, eu não preciso ver mais nada para mim tá ótimo isso aqui eu vou imprimir a sua a sua credencial aqui o senhor vai receber a sua inscrição ele imprime vai entregar para você a sua inscrição, e na hora que ele vai colocar na sua mão, ele fala Opa, peraí, peraí, peraí, doutor, eu só preciso do seu social. Porque sem o seu social, eu não posso fazer o, o registro aqui no meu sistema. Eu preciso do seu social. Me dá seu social que eu entrego a carteira agora para o senhor. Aí você vai falar, ué, mas eu não tenho social. Eu preciso do social. Eu preciso do processo. Então eu vou, vou lá no processo de novo. O senhor presidente da, da, da, do conselho de medicina só consegue fazer uma carta dizendo que eu já passei que eu estou aprovado, que eu sou o mega top plus blaster intergaláctico, que eu só precisa do meu social, que com o meu social o senhor vai me dar a carteira na hora, no mesmo minuto. Peguei o social, carteira na mão. Aí o, aí o presidente do conselho, olhando toda a sua competência, seu currículo, a sua expertise, ele vai lá e escreve a carta para você no timbrado do conselho, assina e bate 18 carimbos, tá? Dos médicos mais top lá, dizendo ó, esse cara é top. Você pega isso, entrega para o seu advogado, falou Ó, agora já era pode mandar lá que tô aprovado seu advogado responde a RFE manda pra gente ou a gente vai olhar vai falar assim caramba mas ele é bom mesmo eu tinha certeza que esse cara é lá bom. mas para eu emitir o solcho eu preciso aprovar o processo e para eu aprovar o processo eu preciso porque ele disse que ele, ia, ele disse que iria clinicar ele disse isso eu preciso da carteira de habilitação dele da carteira de habilitação do conselho dele eu não posso aprovar o processo sem ela e sem o social ele não consegue tirar a carteira que que aconteceu travou o processo quem veio primeiro o ovo ou a galinha e isso é o que a gente tem visto muito acontecer nesses processos que vem nos procurar para que a gente faça é, reaplicações eu tenho visto muito disso e eu falo muito isso para os meus alunos na primeira semana dos cursos de pós-graduação e mestrado em Direito Internacional com foco em imigração para qualquer lugar não só Estados Unidos, qualquer lugar, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com a teoria do ovo e da galinha, de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Se você disser que você vai fazer algo para o qual você não tenha expertise, conhecimento ou habilitação, você vai travar o seu processo e o agente vai travar o seu processo. E por mais que ele queira aprovar, porque você é muito top e ele gostaria muito de aprovar o seu processo, ele não vai poder aprovar. Porque o que você disse que você faria, você não tem habilitação para fazer. Fica essa dica aqui para vocês. Eu quis trazer um vídeo mais, mais rápido, mais simples para vocês entenderem. Posso depois gravar um outro vídeo falando sobre a Danazar, que é, um, é uma questão extremamente é, polêmica. Eu acho que a forma com que a Danazar foi escrita ela é totalmente fora da realidade, né, do, do que a gente faz, porque ela é muito subjetiva e, e a gente vê isso nela mas, por enquanto, eu acho que serve esse vídeo aqui para vocês terem uma noção de como acontece e tentarem evitar essa situação da, do conflito entre aquilo que você vai fazer e aquilo que você tem capacidade de fazer certo? Grande abraço a todos começou a andar o trânsito aqui, se Deus quiser daqui a pouco chego no escritório, fiquem com Deus Obrigado